Olá galera, beleza? Felpera aqui pra mais um vídeo no Kdrop.com Galera, tamo aqui fazendo mais um videozinho aqui, mostrando esse eventinho que tá tendo aqui do Kdrop Mais um evento que o Kdrop tá organizando Pra quem viu o último vídeo, tá lá no Back to School aqui que É mais um evento que eles criam pra poder ajudar as pessoas a conseguir skins sem precisar gastar, sem precisar colocar muito dinheiro, beleza? Explicando esse evento, galera, tá faltando 26 dias Mas provavelmente que você vai estar tá vendo o vídeo vai estar tá faltando menos tempo Ele é basicamente o seguinte, tem as caixas aqui do Rui Evento Que são Prime Lesson, Stark, Tap, Lazy E essas caixas que você abre aqui vão te dar itens, né Normalmente é, a caixa mais cara vai dar o itens melhores E se você abrir, tipo, por exemplo, pegar o um item, sei lá, ruim Você ainda consegue ganhar, tipo, livrinhos Que é como se fosse uma moedinha que só tem nesses eventos, tá Então, por exemplo, aqui é Back to School Eles colocaram livros como moedas, né Então vamos aqui mostrar pra vocês que pode vir nessas caixas Tem uns itens bons, vamos abrir cinco dela aqui E vamos ver se a gente pega bastante livrinhos Pra poder mostrar pra vocês depois como é que funciona Ó, oh, 100 dólares a gente investiu Pegou 100 e ainda ganhou 500 livros aqui, ó De duas arminhas Vamos vender e vamos abrir de novo E juntar mais livros pra gente poder participar lá do evento Que eu vou explicar pra vocês como que vocês podem ganhar skins com esses livros aqui Aqui a gente ganhou 40 dólares Gastamos 100, ganhamos 40 Vamos abrir de novo aqui mais sim porque tá dando lucro essa caixa aqui Essa aqui é a caixa mais cara desse evento 20 doleta, vamos abrir depois outras mais baratas Aqui a gente ganhou 25 doleta cara, A gente tá lucrando pra caramba hoje Ainda ganhou 100, sem 100 não, mil, velho mil livros Vamos abrir mais uma vez aqui e vamos pra outra caixa Lembrando que o K-Drop também tá tendo... Esse aqui foi... Foi mil também E a gente perdeu 40 dólares Então essa caixa aqui já deu Lembrando que o K-Drop não tá tendo só Essas caixas aqui, né? Que são as caixas do evento Mas também tem caixas normais Tem caixa de faca é, Como você pode ver aqui Tem caixas de AK, coach Estilos de facas Caixas baratas Caixas caras Então se você quiser é Somente abrir as caixas Sem querer participar de evento nenhum É só você vir aqui pra baixo Lembrando que o evento ainda tem muito tempo pra acabar Mas aproveita Porque esses eventos são raros de acontecer no ano Mas tem uns 5 deles, vai Vamos abrir outra caixa Aqui. A gente tava tá abrindo de 20, vamos abrir de 11 doleta aqui Tem a caixa de 1,50 que é a mais barata Mas vamos abrir aqui de 11 doleta Vamos pegar mais livrinhos aqui pra ver se a gente consegue mostrar pra vocês depois Beleza? Vamos abrir aqui essa aqui e ver o que acontece Vamos lá. Isso aqui foi 400 É, a gente não lucrou muito bem aqui. Vamos abrir de novo aqui 5 delas e ver o que a gente. Se a gente conseguir pelo menos lucrar aqui, né? No, do, da doleta. É, aqui não tem muito livrinho bom, não. Essa caixa não tá boa, não. Mas acho que a gente já tem livro suficiente. 10 mil, acho que já dá pra brincar aqui, já dá pra mostrar. Lembrando, galera, que o meu código, esqueci de falar. Felps, você vem aqui, você clica no código promocional. Escreve Felps aqui, que você vai estar tá ganhando 5% de bônus no seu depósito. Então, usa meu cupom aí. Marca eu lá no Easter, marca lá no Twitter que eu vou estar tá agradecendo vocês, beleza? Lembrando que aqui também tem a área do ouro grátis, galera. É outra forma que o que Arranjou de vocês conseguirem ganhar itens e skins E começar a brincar aqui no site é, Pra vocês poderem, tipo, abrir caixa Sem precisar colocar dinheiro, beleza? Tá vendo aqui, galera, que tem várias tarefinhas aqui pra você poder fazer Segue no Instagram, TikTok, entra no Discord Coloca o um e-mail, etc, etc Você vai fazendo todas essas tarefas, você vai juntar uma quantidade de ouros Nessa moedinha aqui, que seria ouro grátis Aí o que, que você vai fazer, galera? Você vai aqui embaixo, ó Tem as caixas que você abre com Doleta, né? E aqui vai ter a área do ouro Aqui, cadê? Gold area, aqui, ó Aí você vai ter essas caixas aqui Que tem as mais caras, né? Tem a de 20 20 mil doletas, 20 mil ourinhos aqui Que é caro pra caramba, mas tem umas boas aqui Vai, vamos abrir essa aqui de rubi aqui, De 1300 por exemplo, aí você vem aqui Você juntou, você fez, seguiu todas as tarefinhas Ali, você vem, você abre aqui E vamos ver o que vem, lembrando que tem caixa Aqui também nessa gold area que você pode tirar Jogos, beleza? Aqui vem essa merda p... de arma aqui mas que você pode vender e abrir uma caixa Aí vai que você tira uma de 2 dólares Aí você vende, abre outra, tira uma de 10 dólares e assim por diante Então é uma forma né, que o K-Drop faz pra poder ajudar vocês, beleza? Vamos lá Vamos mostrar como é que funciona aqui a área de eventos, né, que tá rolando Você vai vir aqui, você vai clicar Join Event e vai direto pra área aqui do evento Então tá tendo aqui três tipos de jeito pra você conseguir ganhar as coisas aqui, né, do site Que esse evento tá disponibilizando pra vocês Você vem aqui, você vai fazer tipo uma raspadinha Que é muito legal, que eles a uma borrachinha aqui Aí você vai pegar todos os seus livrinhos aqui Você vai gastar 5 mil livrinhos pra cada raspadinha Então a gente vai raspar aqui e vai vir essa WP aqui bonitinha Que eu não faço ideia quanto que vale, sei lá, deve valer um dólar Pronto Ganhar um item Esse é um jeito, galera Esse aqui é o Basketball game O que, que você vai fazer aqui? Você vai pegar A bola aqui de basquete Cadê? Não, calma aí Opa Como é que faz aqui, ó Você vai vir aqui Você vai pegar Essa bola de basquete aqui E vai Colocar ela na cesta Tá vendo? E vai soltar Pra fazer a cesta E aí você vai ganhar um item 30 centavos. Aí você vem, vende o um item. É tipo, mano, itens baratos, aí você vai acumulando, você vai vendendo, você vai pegar tipo 3 dólares, 4 dólares se você quiser vender, aí você abre uma caixa, aí talvez você pegue um item melhor. É assim, cara, que você vai conseguindo. Se você não quiser participar dos jogos, tem o um rank aqui, que esse aqui é o que vai fazer você ganhar o é, um item top, se você quiser. Em vez de você pegar os seus livros e gastar, você vem aqui e acumula. Por quê? Porque tem um rank do site aqui do K-Drop, que quanto mais, quem tiver mais livros acumulado, vai ganhar um item, é tipo melhor, tá ligado? Então, por exemplo, esse cara aqui tá com 151 mil livros, então ele é o primeiro lugar aqui, ele tá ganhando Essa cara, o Bitfade Então, mano, cê, se você quiser só abrir caixa e ficar acumulando livro Você pode ganhar, só que, tipo, você tem que juntar livro pra caramba, né? Bom, esses são os jeitos, galera, que você pode usar os seus livros, beleza? E se você quiser, sei lá, você tem como eu colocar bastante livros E não precisar abrir as caixas? Tem, galera, é só você vir aqui e adicionar fundos Lembrando que o K-Drop tem várias formas de pagamento Pra você colocar os seus itens aqui Tem G2A, tem os cartões aqui Tem o Bitcoin, Paypal, enfim... Você usa o que você quiser. Aí você tá vendo aqui é, como que você faz, né? Tipo, por exemplo, você vai botar 20 doletas, você vai ganhar 1.200 livros. Você vai botar 100 doletas, você vai ganhar 6.000 livros. Então, tipo, isso aqui é uma forma de você conseguir também colocar livros. Aí você escolhe depois o que você vai fazer, beleza? E pra completar aqui, galera, lembrando que o Keydrop também tem mais uma forma de você ganhar dinheiro. Tem o upgrade aqui que você pode simplesmente pegar, sei lá, vamos pegar um item aqui. Sei lá, vamos pegar esse item de 4 doletas aqui. Aí eu quero dar um upgrade. Eu quero ganhar tentar ganhar, sei lá, duas o dobro, vai. Dá pra você ganhar 5 vezes mais, 10 vezes mais, mais Quanto mais vezes, quanto mais caro o item que você quer ganhar, menor a porcentagem. Então a gente quer um item com o dobro do preço aqui. Então a gente vai ter provavelmente quase 50% de chance. Vamos pegar essa guarda aqui, que é das antigas. Vai ter 44. Aí você vem e dá upgrade. Se você tiver sorte, como eu não tive... Tive. A gente pega... E ganha o item com o dobro do preço, beleza? Essa aqui é de praxe aqui dos sites. Então, aproveita se você não pegar o item muito... Se você pegar um item caro, mas não, que você gosta, você pode tentar dar um upgrade nela pra poder trocar seu item, né? Então, é isso, galera. O K-Drop tá aqui pra vocês com esses eventos tops. Não se esqueça de usar meu código promocional aí. Bota na tela de novo, editor. E lembrando que o K-Drop também tem o um sistema de mandar, né? O item muito rápido, imediatamente. Então, tipo, você vem aqui você pega a sua... Peso e aqui. Você tá com o seu inventário aqui. ela, Você só coloca aqui, collect. a ah, e instantaneamente eles vão mandar pra você a trade Pra você aceitar no seu inventário Então você tem que só colocar seu trade link, beleza? E é muito rápido, galera Muito rápido mesmo O site é top pra caramba Eles sempre estão ajudando a galera aí a pegar skins É o site que tem o um sistema muito justo aqui É, de abrir caixas E, cara, Que drop tá comigo, faz uma cota E eu confio, beleza? Então é isso Esse foi mais um vídeo do Que drop pra vocês Tamo junto, até a próxima, valeu!